Três Neste Plot e o Shadow Ball, né? O time que fui só tinha Miraidão. Até que dia vão essas raids? Pô, tá falando que duas semanas, eu acho. O meu Miraidão tá treinado. Meu Miraidão tá bombado. Foi o primeiro Pokémon que eu treinei. Tô 100% concentrado, galera. Desculpa, o meu. Meu suco de monstro me deixou desfocado. Achei que eu tinha bugado o jogo de novo, batendo na mesa. Eu tô louco! Eu sou louco! Três <risos> Nash plot Shadow Ball, hein? Eu também. A gente é irmão gêmeo, fogão. Eu sou o Gol tu Bengo. Goal! Dengo! é o e bango. Goal bango. Bango. e o Dengo. Goal! Dengo! Goal e o Dengo se preparando. <risos> Goal! Agora eu vou dar um tiro de cura aqui para ajudar vocês, hein? Tá, não vou meter essa não, vou meter o Shadow Ball. Tava zoando só. Porra, alguém bateu, alguém bateu ali nem deixou bater, cara. Aí não foi culpa nisso não, hein? Não apareceu nem aqui para me dar o Shadow Ball ainda. Não podia aplicar o Shadow Ball junto. Ele toma uma atitude logo após. Não. O que aconteceu? Shadow Ball, pô. Mas agora não tem como, né? a gente perder agora, é todo mundo mulher do padre. Se a gente perder agora, todo mundo para e tem uma rastra. A Critical Hits. Foi? Foi? Tá bom? pois se eu tacar uma Dusk ball nele? Ele combina muito com a Dusk ball, cara. Só pode ir um mesmo. Ele combina muito com o Dusk ball. E aí, Deus? Fala, braga é é beleza? Beleza, Brother? E aí, ó? Nossa, que bicho lindo, cara. Né? Tô apaixonado. Olha esse verde, olha esse vermelho. Olha esse peito cabeludo. Maravilhoso o cara. Viris ou não? Iron leaves. leaves. Folhas de ferro. Tem vaga? Cara, tem. A gente tá em três. A Mari foi fazer alguma coisa, eu acho. Ih, joguei fora a ser Bola dele. Filho, meu filho, meu filho, meu filho. Meu filho, você tá vivo. Ai, mamãe, vamos pegar o Suicune agora.